E aí pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Adriel DNG. E hoje eu quero mostrar para vocês fazer um unboxing aqui, ó, de uma caixa misteriosa que chegou para mim, ó. Na verdade, eu eu só fiz um um negocinho aqui, só um cortezinho aqui, ó, só para ver se era isso mesmo que eu queria que tivesse chegado aqui para mim. Beleza? Tem mais uma para chegar que é complemento dessa daqui, ó. Tá? Mas vamos lá, eu vou explicar para vocês o que é essa daqui e quando chegar a outra eu faço um unboxing também da outra. Vamos abrir aqui. Vamos ver o que é. Esse unboxing vai ser bem rápido. Tranquilo. Vamos ver se a gente já consegue abrir. Oh, oh, oh. Oh. O que será que é, hein, galera? O que será que é? O que será que é? Vamos ver aqui. Vamos ver. Não liga o barulho das criançadas brincando lá na rua. Porque aqui eu não tenho sala de isolamento acústico. Vamos lá. O que será que é? É um microfone. Certo? Que vai me auxiliar aí nas lives. Vai me auxiliar bastante aí. Para quem não conhece, esse microfone é o SF920. E é isso aí. Vamos ver o som dele, né? Depois que tiver já ligado. Se esse vídeo aqui bater. Se esse vídeo bater. 30 likes eu faço a configuração desse microfone, faço um vídeo já da configuração desse microfone aqui. Como você vê, o microfone, vamos fazer aqui, vamos abrir ele. Vou baixar aqui novamente. Vamos abrir aqui para ver o que vem nele. Né? Caixa. Vem um tripé, tripézinho, aparentemente leve. Vou montar ele aqui, um tripézinho. Beleza? Vem aqui, ó. O microfone, que por sinal ele vem bem embaladinho. É difícil esses microfones da China virem bem embaladinho. Isso aqui é leve. O material dele aqui é, aparentemente é um plástico. Ó. É um plástico, né? E o que eu achei bacana nesse microfone é que ele já vem com a entrada XLR que é uma entrada de som profissional, não é o um profissional mesmo, porque esse aqui é, é um microfone semi-profissional, na verdade, isso é o que vem na caixa, né, o microfone. Porém, porém, porém, porém, não acho que esse microfone seja um top de linha, claro que não é um top de linha, mas eu achei bacana porque tem uma versão anterior a ele, que eu acho que é o SF, deixa eu ver aqui, é o SF910, se não me falha a memória. Ele é um microfone que ele não vem com o controle de volumes. E esse daqui ele já vem, a câmera não está focando, esse daqui ele já vem com o controle de volumes. Tá? O cabo dele é um cabo resistente, é um cabo grosso. Né? Acredito que ele se encaixe perfeitamente aqui na base padrão dele, né? porque tem que encaixar mesmo. E depois eu vou fazer os testes dele. Se vocês quiserem o review mesmo do, desse microfone, eu vou mostrar para vocês, eu faço para vocês sem problema nenhum. Beleza? E quando chegar essa outra peça que está faltando, que eu acredito que vocês já sabem o que é, né é, talvez eu faça para vocês também um, um review. Né? E é isso aí. Beleza? Eu vou upar esse vídeo aqui sem edição, sem nada, só para vocês verem o que acabou de chegar aqui pra mim. Beleza, gente? Muito obrigado, fiquem com Deus e fui!